ah, ele tá aqui atrás, gente, ó. Vou apertar aqui, ó. Aqui, ó. Você consegue ver? Aqui atrás, ó. Olha que legal, gente. Tá com pressa? Acelera a carne. A visita não, che não chegou? Deixa eu devagarinho. <risos> gente, essa linda casa tá vendo. O preço tá ótimo. Deixa eu falar para você do preço, tá?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 Hoje está fazendo 30 graus. Olha que tempo maluco. 30 graus aqui no Rio Grande do Sul, gente. Aqui em Canoas, Nova Santa Rita, né? Próximo a Canoas. Que eu quero dizer isso para você. Às vezes os tempos, os tempos também dão uma bloqueada, Não é só as pessoas. Mas não se preocupa. Domingo já vai voltar para 10 graus.